E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E no vídeo de hoje trarei com vocês o nome dos aliens de Ben 10 em francês Cara, se prepara aí, se ajeita na cadeira que o vídeo de hoje vai <risos> é ser interessante Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bem galera, uma das séries que eu mais gostava de fazer aqui no canal é o Ben 10 Aliens. Pra quem é inscrito novo e não conhece, era basicamente uma série onde eu falava o nome dos alienígenas em outros idiomas. Eu vou deixar a playlist completa dessa série... Aí no card, eu acho muito legal isso, tá ligado? Tipo, ver como é que os outros países adaptaram os nomes dos alienígenas Porque se comparar com o Brasil, mano, o Brasil é um dos melhores Se não, o melhor país onde tem adaptação de dublagem, a melhor dublagem do mundo, eu considero Mas vamos ver aí em outros países, né, no caso de hoje, vamos ver na França Como é um dos alienígenas lá Cara, se prepara aí, como eu falei, tem uns nomes que, meu Deus do céu, vamos lá Começando aqui pelo Enormossauro em inglês e o Mungosaur lá é bem parecido com o nome que ficou aqui, né? Que é Enormossauro. Beleza, porque o Enormossauro faz sentido porque ele é um dinossauro. O próprio nome original dele tem um sor no final, então não faz total sentido a França manter. Só que eu acho que algum cara lá, francês, da galera da dublagem, viu o nome do Enormossauro e, e pensou assim Cara, isso é genial, vamos colocar pra todos toda alienígena ter sorte no final Por quê? porque é sim cara que é a melhor maneira de representar o alienígena não cara não é nem toda alienígena é dinossauro tá entendendo aí eles vão lá pega um ali que não tem nada a ver com um dinossauro que é um metal vivo com cabeça flutuante e tem poder de magnetismo que é o Estrela polar, e bota. Aymantossaur Cara, o que que tem a ver o Sor ali no final? O nome dele virou Magnetossaur, mano É muito estranho isso, porque aqui tipo Logo o Estrela Polar, que é conhecido aqui no Brasil, né Porque o dublador dele dá uma imponência assim na voz Quando ele vai gritar o nome Estrela Polar na minha opinião, um dos melhores gritos, né? Só perdendo aí pro Cromático, né? Que pelo amor de Deus, o do Cromático mandou bem demais para fazer ele. Cromático! E desculpa, galera, de Portugal, mas... Talvez você do Estrela Pular também não é muito boa, mas tudo bem. Estrela! Mas a gente não sabe como é que é lá na França e ele gritando Magnetossaur, no caso Aimantossaur, mas enfim, vamos pro próximo logo, né? O Ratch lá virou Bengalossaur, que bengalo vinha de, de tigre de bengala, né? Porque em alguns países o nome dele é tigre, é muito engraçado o nome dele ser só tigre, por causa que o Raj, ele fala o nome dele várias vezes, aí falar só tigre. Te digo uma bella cosa, estúpida boca della grandezza de tigre, tigre te distruggerá! E ainda mais Bingalossor, ele fica falando Bingalossor toda hora. Olha, Bingalossor! Bingalossor não vou vir a essa convenção de féminin, mas puisque que Bingalossor là, lá, parce que Bingalossor vai donner uma doideira de leção a esse parcours. Cara, eles poderiam ser muito bem colocado Para o nome dele ser Bengal Tiger, né? Que é literalmente tigre de bengala Não precisava do Sora ali, entendeu? Mas ainda fica pior, galera Porque a gente tem aí o contratempo Que ele é Temposor Temposor, mano, é, é o dinossauro do tempo Isso é ridículo! O Iguanártica lá, ele virou Articossaur assim, pra ele é uma coisa que se aproxima mais, por quê? Por causa que o Iguanártica é um iguana Iguanos são lagartos, répteis e répteis, né, Dinossauro. Dá pra ter uma correlação ali, né galera, mas não exatamente Porque ele não é um dinossauro, ele é um iguano, tá entendendo? Mas assim, desses, esse é o que foi mais daorinha Articossaur, eu acho que dá pra salvar Agora, Besouro, lá ficou Esqualossor, Tubarão-sauro. cara tá, eu sei que aqui não ficou o melhor nome, porque Besouro é um nome muito simples, porque é só Besouro. Porém, é muito melhor do que se fosse atração literal. Porque iro significa é, é tipo uma junção de comer com besouro. Aí vai é ficar comesouro. Então foi melhor a gente ter colocado só besouro mesmo. No caso dele faz sentido. Agora o tubarão soro eu não consigo cancar não, velho. Pelo amor de Deus. E vocês vão ver aí a ironia que a França fez, ó. O teu escarábola, o nome dele lá é... Coleptosauro Besouro-sauro, tá entendendo? Tipo, o besouro pra nós, que é o Weedle, né? Que é o tubarão-sauro pra eles viu que pra nós é o Escarágua, Pra eles é o besouro, só que não é simplesmente um besouro É o besouro-sauro, tá entendendo? Engraçado é que assim, começa aí, né? Coleptosauro Que coleptoterra, coleptoterra, né? É o nome do planeta do besouro, tá ligado? Aí, pra mim é muito estranho, tá? pessoas pegando nada assim de escaravelha Alguma coisa assim, como em outros países, não. Ele botou besouro ali no nome dele. Besouro sorry. O Cocorocoide. Não é Cocoróide, Rian Samuel. é o Kikin Hawking, nome bem da hora, assim, ponentão. que, assim, o nome cocorocoide é um nome que, convenhamos, galera, não não muito bom não, mas você se acostuma com o tempo, só não seria legal na época de Waf, que bem grita o nome dos aliens, que ele que grita pra intimidar. Cara, cocorocoide não ia intimidar nada, o inimigo ia fazer ia rir da sua cara se você gritasse cocorocoide. Agora, que Hulk não, que Hulk realmente intimida. Agora, Falcônosor, Falcão sauro, não, cara, não, não, não tem condição não, velho, porque não coloca só Falcão, velho, tem tantos personagens aí da ficção que tem Falcão no nome e é uns personagens assim, que traz imponência, que é uns personagens que bota medo mesmo, pro Falcão lá de cobra cai, ou esse Falcão aqui que não vou entrar em muitos detalhes, não vou dizer de que, de que obra ele é. Comenta aí se vocês conhecem de onde é esse Falcão. Mas basicamente, ele já comandou todo um esquema ali criminoso e tudo mais. Um líder de uma facção, de uma comunidade aí. Enfim, galera. Falcão é um nome assim que de respeito, sabe? Mas Fa falcão Soro não. Falcão-Sauro não. E o Blitz-Wolf é Loupigasaur. Cara... Eu acho muito estranho isso, porque aqui imagina lá a cena do Lopes bem americano em Londres o bem, Ele olhando lá pra televisão, né, assistindo lá o Wolfer Blitz Aí dizer, ah não, eu vou botar o nome dele de Lope Gossaur Eu só olhar aqui pro televisor, não, não foi só porque eu queria assistir o, o que é que tava passando aí Tá no mudo? Tá, mas eu queria ver aí o noticiário e tudo mais Por isso que eu olhei, não tem nenhuma correlação aqui com o nome do Blitz o nome do alienígena tá entendendo? Pra mim, Blitz Wolf é o nome que era é pra ser em todo o país. O nome dele ser assim, por causa que senão não faz sentido. Daquela cena já tem um Wolf e Blitz ali para ter a referência para o bem colocar o nome dele em homenagem a ele. Tá entendendo? Aí botar um outro nome que teria totalmente sentido daquela cena ali. Aí a ah, Kai já achava meio zoado, né? O nome Lobis Ah, agora com esse nome aí que ela é sair zoado mesmo. Mas saindo do Sor aí, né? Porque já deu também, que senão não vai aguentar mais não. Tem uns nomes aí que é um nome muito legal assim, bem interessante. E ó, oh, galera, lembrando aqui que eu tô fazendo esse vídeo aqui, não para falar mal da França, viu? Porque a França, ela nos proporciona coisas muito boas. Por exemplo, Eric Jacquin. O cara veio de lá, verdade, se não fosse a França nós teríamos um dos melhores chefes aí de todo mundo. E com isso, né, também temos vários pratos franceses que são muito bons. Agora, em quesito em relação à adaptação de dublagem, é porque a França peca um pouquinho aí, né, galera? Porque, tipo assim, nomes como, por exemplo, Regenerator. Vamos lá. Eu quero que você adivinhe quem é o Regenerator. Já pode comentar aí, já vai comentando o que você acha que é esse alienígena que tem esse nome. Pensa bem em todos os alienígenas que poderiam ter uma correlação com esse nome. Pensou aí, galera? Então, que rufem os tambores quem é o Regenerator. Fogo Fato, sim galera! Fogo Fato lá na França é Regenerator Beleza, ele se regenera? Sim galera, sim, ele se regenera Só que tipo assim, foge muito do nome original que é Swampfire né? Swampfire que vem de fogo no é? Aqui adaptou pra Fogo Fato Que fogo Fato é um fenômeno, não é um fogo que acontece no Pando Faz total sentido com ele Regenerator, beleza, ele se regenera? Sim Mas e o Supremo, tá entendendo? Que tipo assim, o Fogo Fato é o Supremo nessa cena aqui Beleza, Ultimate Regenerator. Naquela época que a gente era criança, a gente assistia o Supremo, Força, o Suprema pela primeira vez, a gente tinha aquele negócio na cabeça. Ah, os ares evoluem, eles perdem certos poderes. A gente tem isso com o Enormossauro Supremo, o Foco Fácil Supremo e o Eco Eco Supremo. Desses, dois deles não são mais verdade. Eu já expliquei muito aqui no meu canal, né? O Eco Eco Supremo, a gente pensava que ele não podia se multiplicar. Ele pode se multiplicar através dos discos. O Foco Fácil Supremo não podia se regenerar. Ele pode se regenerar... Confirmado pelo Matt Wayne que a evolução favoreceria essa habilidade. No caso, não seria uma regeneração igual a do fogo fato convencional, uma regeneração como se fosse planta mesmo assim, se regenerando assim, molenga, essas coisas. Seria uma regeneração mais dura, mais física, tipo instantânea. Na hora que ferisse, já regenerava. Tipo, não no mesmo nível, né, galera? Porque pelo amor de Deus, é os monstros que eu vou comparar aqui. Mas é tipo, no mesmo estilo da regeneração do Hulk e do Wolverine. É uma regeneração mais instantânea, galera? Mas, pelo amor de Deus, o Fogo Supremo, comparado com esses bichos aí, em regeneração, não é nada. Os caras são é um monstro de regeneração da Marvel. E o Enormon é o único que, realmente, é verdade, ele perde lá o poder de crescimento. Só que, na época, a gente não sabia, entendeu? A gente pensava que o Fogo Supremo não regenerava. Então, fica estranho. Ultimate Regenerator, e ele não regenera. Interior, não, não se regenera. Outro que nós temos é o Cipó Selvagem, que já é um nome muito legal, né? O próprio nome original, White Vine, é né? O cara da selva, videira selvagem. Tem um país aí que o nome dele é Pala Malvagem, tá entendendo? É um nome bem imponentão que ele tem. Aí chega na França, Vegetal. Esse... Toca, cara, eu, Mano, eu fico pensando como é o nome do aliens do BFT3 na França, velho. Se os aliens normais do Ben Prime já são um, um nome assim criativo, né? Imagina os do BFT3. Homem vômito, Tem um macaco? Cachorro -dor. É uma piada, sacou? Eu tô começando a entender. Agora, galera, nada supera o incansável. O diamante lá na França é incansável, que assim incansável lá na França também tem um sentido de inquebrável. Aí tipo, é igual o invencível, tá ligado? O Mark, o nome dele é invencível, só que todo mundo vence ele. Aí como é que o diamante lá é incansável né? Que também tem o sentido de inquebrável Sendo que já mostrou na série Mesmo o diamante tendo uma resistência muito grande Ele já sendo quebrado Tá entendendo? Não faz sentido Aí vai criar uma confusão A galera vai pensar naquela cena lá que, que o diamante Se quebra dando um murro na armadura do Vilgax Fica caraca velho Esse filão é tão forte que ele quebrou O inquebrável E também o um negócio de, can, de incansável Não tem uma confirmação que diz Que o diamante tem poder de nunca Aí ele cansa assim, ele quebra assim, então, pelo amor de Deus Eu vou parar esse vídeo aqui, questão senão eu vou coringar daqui a pouco Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, que vocês tenham gostado é se que vocês querem que eu faça mais nomes aí Porque tem outro nome aí de outros aí em outros países Que são uma maravilha, né, galera? Será é que dá pra fazer muitos episódios se vocês quiserem que eu continue Comentar aí qual país que vocês querem que eu comentar aqui no canal os nomes Então... É isso, deixa aquele like, se inscreve no canal se você já é membro, ativa o sininho, falou e tchau!